Oi, sou o César Severo do canal Homem Estiloso. O BBB está pegando fogo em 2021. São 20 pessoas presas na famosa casa. E graças aos meus mais de 20 anos de experiência arrumando o meu cabelo, hoje vou ensinar a como fazer o penteado do Caio. Ou se preferir, Caio Caloteiro. Então, vamos para a vinheta. Oi, sou eu. Galera, vamos lá. Antes de falar de penteado, vamos falar de corte. Para você não ficar meio perdido, o corte que eu estou usando seria, que eu vou até colocar aqui até pentear desse lado, seria a um aqui, ó, daqui para baixo é a um, a um e meio você pede para ca, o cabeleireiro disfarçar e aqui você corta até ficar no máximo, no máximo três dedos e no mínimo um dedo. Para ficar legal o penteado, senão você também vai se complicar em fazer o penteado. Agora, com o cabelo de molhado para seco, assim como estou, lembre-se de molhado para seco, para facilitar o seu penteado. Vamos começar. Primeiro, pega o secador, começa a secar o cabelo. precisa secar muito, galera, é só pra começar. Deu uma secadinha, ó. Você vai ver assim, ó. Vai ficar até mais fácil para você mesmo. Certo? Antes de mais nada, como vocês já sabem, meu cabelo antes de vocês mais nada, eu prefiro sempre prefiro assim. Eu vou passar um pouquinho de de pomada modeladora. Essa pomada eu já tenho até um vídeo, vai estar passando aí o card. Aí eu vou passar essa pomada um pouquinho só de nada, só pra me dar um volume no meu cabelo. Eu gosto, mas aí é a preferência. Se você não quiser colocar agora, se quiser colocar no final, também está certo. Um pouquinho de nada. Só pra dar um volume. Vai dar certo. Agora com esse pente, de preferência, começa já a escovar ele um pouquinho. Pintia em um direção para trás, o ideal. Certo galera, já deu uma secada, agora você vai começar a escovar com a escovinha pequena, vou usar essa Falar nisso, o negócio que eu tô usando aqui é da gama, não sei se vocês gostam de saber a marca, essas coisas né Da gama, pentear de um pequeno, você vai começar a escovar assim ó, com o secador, tá bom? Vou começar agora Vai passando a escova bem devagar okay. Agora eu vou passar essa Vai só reformando assim o cabelo, vai passando, vai todo modelando o cabelo. Até ele ficar desse jeito, galera. Ó. Certo, galera. É assim um penteado. Eu ia usar a chapinha, mas acho que não vai precisar. Está bom. Para mim, pelo menos. Mas está ótimo. Parece que ele joga para um lado diferente, mas é o pe mesmo penteado em si. É, vou agora finalizar com a pomada. Um pouquinho assim, ó. Quase nada. Então galera, fica assim, esse é o resultado Meu cabelo está todo descolorido Por isso que parece que tem alguma diferença Mas não tem, meu cabelo também tem essa ondinha Normal dele, mas o penteado É assim Então galera, nesse vídeo você aprendeu Como fazer o penteado do Caio do BBB21 E aí galera, você gostou? Ó? Comenta aí ó Dá uma comentadinha, não se esquece de se inscrever Dá aquele like no vídeo Ativar as notificações Vou ficando por aqui Abraços a todos, até o próximo vídeo.